Eu passo só uma aguinha. Ah, eu deixo de molho no vinagre uns 10 minutos. Ah, eu deixo uns 20 minutinhos numa bacia com bastante água e água sanitária e depois eu dou uma lavadinha. Sem o devido tratamento, os vegetais podem transmitir doenças causadas por parasitas, bactérias, vírus ou contaminantes químicos. Para reduzir esses riscos, eles devem ser processados em local limpo, bem iluminado e por manipuladores com as mãos devidamente higienizadas, adotando os seguintes procedimentos. O primeiro passo é eliminar as partes danificadas ou não comestíveis da alface. O segundo passo é lavar bem as folhas da alface uma a uma sob água corrente. O terceiro passo é a preparação de uma solução sanitizante em um local limpo isso deve ser feito com cloro ou água sanitária. Para a água sanitária, utiliza-se uma colher de sopa para 1 um litro de água potável. Para o cloro, recomenda-se seguir as instruções do rótulo. O quarto passo é misturar bem a solução e colocar a alface na mesma, tomando muito cuidado para que todas as partes fiquem dentro dela. Após aguardar 20 minutos, escorra a alface e pronto! Ela está devidamente higienizada e pronta para o consumo.